Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Essa é a beleza da democracia, que quando isso começa a avançar, essa distância, por exemplo, um jovem que fizesse um concurso público, até 3, 4, 5 anos atrás, o primeiro emprego dele, para a mesma função, fosse ele um jovem que acabou de se formar na universidade, um fez um concurso público, o outro foi para iniciativa privada. Um ganhava seis vezes, cinco vezes mais do que o outro, salário inicial. Por quê? Porque essa era a regra do jogo. Então, na nossa reforma administrativa, por exemplo, nós. Eliminamos isso. Nós estamos justamente, encaminhamos para o Congresso para justamente que haja não é só porque você fez um concurso que, de repente, você já tem estabilidade para o resto da vida, tem um salário muito maior que todos os outros brasileiros. Não é assim mais. Uhum, não uhum. será se a reforma administrativa for aprovada. Então, esses gastos é que nós atacamos. Nós atacamos os privilégios da Previdência, o es, o, o, esse excesso de salários em relação à média que da população. você é fala que, se não for aprovado por uma reforma administrativa, isso daí tende a continuar. Isso por continuaria. Essas diferenças salariais, como diz.